É fazer o seu cadastro nesta corretora, nós temos dentro do combo todo passo a passo. Eu vou estar mostrando para vocês como funciona o combo, ok? Então, é essa plataforma que nós trabalhamos. Corretora Xness há mais de 13 anos no mercado. Tá, você pode estar sacando, por exemplo, seus lucros aqui. Retirou, clicou, retirou para retirar, ok? Via Pix, eu posso estar fazendo via Pix aqui, colocando ah, o valor que eu quero, tá? Para continuar. E aí, né, o valor aqui, o valor mínimo é R$53,00, que é em torno aí de 10 dólares. Posso estar clicando, sacando, cai menos de 5 minutos na minha conta bancária. Então, tudo amarradinho, tudo certinho, pessoal. Você está cansado de pagar taxa de corretora que fica mandando para outra plataforma e cobra mais taxa e chega no seu, no seu banco aquela merrequinha, aquela coisinha mínima,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 Três robôs: robôs principal, né? Robô de trading stop, robô bônus, brinde. Tá, instalação completa e treinamento sobre configuração ao vivo. Um mês de suporte e VPS gratuita. Ok, o necessário mínimo para rodar o 1.0 é de 500 reais. Ok, muito importante. Nós operamos em reais. Dá uma olhadinha aqui: BRL operações em reais. Ok, é isso e facilita por vários fatores. Combo 3 econômico, não precisa ter PC.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 Setup Delta Force 1.0 Um robô mais Trading Stop Vitalício Setup Delta Force 1.0 Mensalidade 50 reais para a instalação VPS suporte incluso, tá bom? Já inicia pagando esse, essa mensalidade E valor mínimo na corretora é o 500. Esse tem saído muito para pessoas que não tem computador Só tem celular, ok? Combo 1 e 2 de Desejando continuar recebendo suporte Após um ou dois meses de gratuitos Terá uma taxa de 30 reais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 mas no final do mês passado eu consegui o combo, pois estou muito satisfeito, o Mizel é um suporte como dá um suporte como ninguém. Que Deus abençoe sempre e nos abençoe também. Ah, boa tarde, Paul. Boa tarde a todos. Fiz um investimento, estou já me preparando para fazer mais alguns aportes top nesse mercado todos procuram credibilidade, confiança, é isso que o Mizel passa para nós. Temos aqui vários e vários depoimentos, tá? Depoimentos que as ah, pessoas estão falando ao nosso respeito, OK?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 do robô e essa configuração testado juntamente com sua experiência e acompanhamento dos clientes Mizel você é fera demais seu robô, suas análises 24 horas funcionando, seja bem-vindo Wesley foi a minha melhor decisão esse ano, aos poucos estou migrando todos os meus outros investimentos cripto e bolsa para o combo robô Forex Trader, ok? Mizzel, nota 10, eu e minha família temos várias contas com ele a consistência da rentabilidade é surpreendente e o monitoramento que ele faz é impecável